Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo você ouvirá a oração mais poderosa de São Bento para receber um milagre. É uma oração poderosa para você que precisa alcançar uma graça, ou resolver problemas em sua vida ou de seus familiares. Em nome do Mestre Jesus, tenha fé e a certeza de que São Bento vai interceder para que o seu pedido seja atendido.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 esse vídeo pode chegar ao máximo de pessoas e com isso, ele poderá abençoar mais vidas, assim como está abençoando a sua agora. Deixe também nos comentários qual é a sua intenção ao ouvir essa oração. Lembre-se de colocar aqui toda a sua fé e o seu coração. Agora vamos iniciar a oração poderosa de São Bento, para que você receba o seu milagre ou alcance a sua graça. Ó oh, glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai São Bento, do Senhor Deus Onipotente. Essa graça que necessitamos. Agora vamos dar alguns minutos, para que você possa pedir a graça que precisa alcançar, com toda a fé e o seu coração. Em seguida, vamos continuar e finalizar a oração. São Bento, dai-nos a graça de que pedimos, e que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus, convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Ó bom Jesus, verdadeiro Filho de Deus e da Virgem Maria, que com tua paixão e morte nos liberou da escravidão do demônio e mediante os prodígios da cruz, Glorificou o teu servo Bento, concedendo-lhe um poder ilimitado sobre a potestade infernal. Concede-nos, suplicamos, mediante a intercessão deste santo. A vitória na luta a que mantemos. Não somente contra o demônio, nosso principal inimigo. Mas também contra as perversas doutrinas e os exemplos de vida escandalosa especialmente com o falar obsceno e com o vestir imodesto, com os quais os homens de má vontade procuram nos danejar na alma e no corpo. São Bento, nosso especial protetor, reza por nós e nos traga de Jesus as graças especiais, necessárias à nossa alma e ao nosso corpo. Ó Santo Pai Bento, Ajudai aqueles que te procuram. Acolhe-me na tua proteção. Defenda-me de tudo aquilo que incide a minha vida. Obtém-me a graça do arrependimento, de coração e da verdadeira conversão. Para reparar as culpas cometidas, louvar e glorificar a Deus, todos os dias da minha vida. Homem, segundo o coração de Deus. Recorda-te de mim para com o Altíssimo, porque perdoados os meus pecados, me faça estável no bem. Não permita que me separe dele. Me acolhe no coro dos eleitos, junto a ti e a todos os santos, que te seguiram na eterna beatitude. Deus, onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, da Virgem Escolástica e de todos os santos monges. Renova em mim o Teu Santo Espírito. Me dê força contra as seduções do maligno. Paciência nas tribulações da vida. E prudência nos perigos. Aumenta em mim o amor à castidade. O desejo da pobreza. O ardor na obediência. A humilde fidelidade na observação da vida cristã. Confortado por ti e ajudado pela caridade dos irmãos. Que eu possa servir-te alegremente. E alcançar vitorioso a Pátria Celeste, junto com todos os santos. Por Cristo nosso Senhor. Glorioso São Bento. Que por toda a tua vida elegeste como prioridade a verdade, os princípios religiosos e a clareza em tudo. Não permita que eu caia em tentação. Deixando-me levar pela violência, pela preguiça ou pela gula. Há olhares para mim com esses olhos iluminados. Que eles emanem somente bondade, castidade e obediência. Para que eu possa viver em paz com o meu coração e com a minha alma. Por Jesus Cristo, São Bento, socorra-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém.